Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer esta faixa turbante com lacinho para crianças até aos 2 anos de idade. Este lacinho desloca-se para um lado ou para o outro ou então fica no meio. E é muito fácil de fazer.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 Este aqui é de 62 por 16 de altura, que vai ser o laço. A faixa é esta, vai ser 35 por 16 de altura. E este para o elástico vai ser 24 por 6 de altura. E o elástico são 12 centímetros por 2 de altura. As medidas eu vou deixar ficar por baixo do vídeo de tesoura, máquina de costura, ferro de engomar, alfinete bebé, esta faixa maior vou dobrar a meio direito com direito, vou alfinetar, esta também vou dobrar a meio direito com direito e também alfinetar, esta também dobrar direito com direito e alfinetar, vou à máquina de costura, estas duas tiras, que é a faixa para o elástico, vou coser na parte de cima, rematando início e fim. E esta também na parte de cima, rematando início e fim. Esta aqui que vai ser o laço. Vou iniciar aqui rematando, continuo, por aqui, aqui deixo ficar um espaço de três dedinhos para poder virar. Inicio novamente aqui rematando, continuo e termino aqui rematando Portanto, este aqui é iniciar aqui, aqui, deixo ficar no espaço e termino aqui. Este é só a parte de cima e este também. Já cozi, vou virar. A faixa é fácil para virar. Esta vou deixar ficar a costura no meio. Este do elástico... O alfinete bebê vou espetar aqui de um lado, fecho e meto para dentro, para poder virar. E agora puxo o tecido, tiro o alfinete e também coloco a costura para o meio. Este aqui vou também virar, mas antes vou cortar aqui o canto. Vou cortar este cantinho, este aqui, virar, e vou também buscar o outro, com a ajuda de um pauzinho cantos, Esta do eu acho que vai ficar a costura no meio, esta também, e esta aqui, que é do laço, vai ficar com a costura de lado. Eu vou passar os três a ferro e já volto. Já passei os três a ferro, costura no meio, no meio, e esta aqui está do lado. Agora, este aqui, que tem a abertura, vocês dão aqui um pontinho à mão. Ou se quiserem podem passar por toda uma costura. Eu vou dar aqui um pontinho. Ou também podem colar com cola pano. Vou reservar esta fita. E este aqui também vou reservar. E agora vou meter aqui o elástico. O alfinete bebé vou espetar no elástico. Vou enfiar agora aqui o elástico dentro da tirinha. na pontinha aqui do elástico e com o tecido, tendo a costura no meio, vou dar aqui uma costura um pouco reforçada, o alfinete está aqui dentro, vou puxá-lo para baixo, empurrar tecido para o meio, tirar o alfinete, pontinha do elástico com a pontinha também do tecido, no meio está a costura. E agora vou fazer também aqui uma costura reforçada. Também já fiz esta. Aqui as preguinhas que vão bem ficar no meio. Esta tira que tem aqui a costura no meio, colocar a costura para baixo, direito para cima. Esta tira do elástico, numa lateral aqui no meio, com a costura para cima e a costura da fita para baixo. Tentando centralizar esta costura com esta aqui. Uma lateral vai para o meio e a outra lateral também para o meio. Ficando assim. Agora eu vou costurar aqui. Convém que seja reforçada. Assim. Abrir e puxar. E fica assim. Costura. Fica no mesmo sentido que a costura aqui da fita do, do elástico. Esta tira agora eu vou colocá-la aqui no meio. A costura da fita para baixo e a costura da tira do elástico para cima. E eu vou também colocar uma lateral para o meio e a outra lateral por cima desta também para o meio. E agora faço também aqui uma costurinha reforçada. Já está cozido. Agora vou abrir e puxar. Estas pregas posso já espalhar por todo faixa está pronta, agora para finalizar a tira vou enfiar aqui no meio, fazer um nó mesmo no meio da fita. Agora faço aqui o lacinho. arranjar o lacinho, para ele ficar bonitinho e pronto, está finalizada. O lacinho de lado, ou no meio, ou do outro lado. A vantagem desta fita é que vocês podem deslocar o lacinho para onde gostarem mais. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.